Na tela, 2 Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ampliando os espaços de inclusão, acessibilidade e desenvolvimento social. Realização Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Campos Pelotas, Visconde da Graça. Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, IFSUL Campus Pelotas, Visconde da Graça. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na Educação, IFSU Campus Pelotas-Visconde da Graça. Parceiros: Programa Núcleo de Estudos em Ciências e Matemática, Escola Especial Professor Alfredo Dubi, Escola de Educação Especial Luiz Braille, Lavoro Produções. Apoio. Apergues, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Temática, inclusão laboral e escolar de pessoas com deficiências. Mediadora, psicóloga Lucila Siqueira, palestrante, professor Romeu Sassac. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer principalmente ao professor Raimundo, à professora Fabiane, pelo convite... De, de estar aqui hoje uh, como mediadora Porque me faz uh, retornar uh, aonde eu convivi nessa casa durante 27 anos E rever mães, alunos, colegas, foi muito bom uh, E dizer também que vocês estão de parabéns Por terem escolhido realizar o segundo evento aqui na Escola Alfredo Duro que eu acho que fecha com chave de ouro toda essa proposta que começou lá com o primeiro. E espero que tenha até, que não se esgote que tenha aí, que venha muitos por aí. Uh, gostaria de, então de convidar para participar aqui comigo o professor Romeu Sazaki, e o professor Alexandre de marques Então, para nós começarmos as nossas atividades de agora à tarde, Uh, com vocês o professor Romeu Sasaki, um ativista de direitos da pessoa com deficiência, consultor de inclusão laboral e escolar, autor do livro Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos, abordará o tema Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho. Obrigado professora pela apresentação é, Obrigado professor Raimundo né, Que ele está ali Obrigado pelo convite é Uma satisfação muito grande Vou Voltar aqui a Pelotas Ainda mais com um evento Dessa magnitude Muito bom é, Meu tema, conforme já foi Anunciado, é a inclusão da pessoa Com deficiência no mundo do trabalho A inclusão é um Paradigma, um modelo é, para uma sociedade toda e abrange, portanto, todos os sistemas sociais né? então, por exemplo, educação, mundo do trabalho regressão, lazer, turismo, lazer, é, esporte, atividade física enfim, tudo cultura, arte, religião tudo. e é, eu vou focar, então, o mundo do trabalho então, nós estamos falando de uma população de uma certa idade, né? A idade economicamente ativa no Brasil é de 16 anos para cima. Mas todo mundo aí, aqui na plateia, que esteja, por acaso, trabalhando ou atuando ou sendo familiares de pessoa com deficiência com menos idade, ou seja, de, de do nascimento até 16 anos, Pode parecer que o mundo do trabalho está um pouco longe ainda, né? Para os seus filhos, seus alunos, seus clientes, alunos, etc. Mas uh, o que acontece de bom e de ruim no, uh, na idade de trabalhar depende do que foi feito ou não foi feito em toda a sua vida, lá desde que nasceu. Então, quando vocês estão lidando com crianças ainda... Poderão ver na palestra de hoje uma visão de para onde nós estamos caminhando, uma visão para que os seus filhos pequenos, os seus alunos pequenos, poderão chegar se fizer o que é necessário fazer e não cometer erros ou falhas né, durante toda essa fase anterior à idade de trabalhar, tá bom? E para os que estão é, já trabalhando com, é, com Pessoas na idade trabalhar Vocês já estão recebendo a pessoa pronta né, Nessa idade Então vocês, vocês nada, Não podem mexer no passado dessas pessoas Mas vocês podem fazer muita coisa Agora Para continuar Desenvolvendo o que foi Alcançado de bom E ainda é, tomar algumas medidas Que vão compensar Ou vão é, Repor aquilo que faltou Uh, na vida anterior dessas pessoas Que agora vão entrar no mercado de trabalho E uh, eu gosto muito desse tema Assim como gosto de outros temas da inclusão E uh, de uma certa forma Eu, eu pratico isso uh, Profissionalmente Há 53 anos Mas eu comecei praticando isso Sem querer, portanto não profissionalmente Desde que eu nasci Porque Eu uh, eu nasci na zona rural do município de Campo Grande, que é o Mato Grosso do Sul numa fazenda ligada, né? e meu pai e minha mãe que foram contratados pelo governo do Brasil para virem ensinar os japoneses que haviam chegado antes e os outros que chegaram depois e as crianças que nasceram é, aqui no Brasil né? então meu pai foi professor é, antes de eu nascer, eu sou o primeiro filho então quando nasci a minha casa já era uma escola Então, claro que eu não me lembro nada até uns 3 anos de idade Mas a partir de 4 anos eu lembro exatamente a minha infância Então, vocês vejam, de manhã vinham as crianças A maioria sem deficiência E sempre havia uma ou duas crianças com deficiência À tarde eram jovens, a maioria sem deficiência E sempre havia uma ou duas, três pessoas Jovens, adolescentes também e à noite eram os adultos, geralmente os próprios pais, que alguns deles também tinham deficiência. Então eu convivia praticamente 24 horas por dia, na maior. Ah, vamos dizer assim, naturalmente convivendo com pessoas com deficiência. Ora, como meus amigos, como colega de estudo. E para mim foi assim, uma coisa que é, evoluiu ou se desenvolveu em mim de uma maneira natural, né? E só mais tarde eu vim a descobrir e constatar Como foi importante essa minha eh, convivência Esse meu crescimento da infância, juventude E até a idade adulta também Como foi importante ter eh, convivido na diversidade né? Tanto é que 50 anos atrás, quando comecei a trabalhar foi A coisa mais natural que aconteceu na minha vida foi trabalhar nessa área né? Então nós vamos, eh, eu vou focar então esses vários aspectos, como que eh, esse passado de qualquer pessoa pode ser eh, bom ou bem melhor uh, na idade adulta então vamos lá é, primeiro algumas datas para a gente se contextualizar um pouquinho essa nossa palestra e esse evento aqui é, nós estamos vendo aqui oh, deixa eu ver o que está acontecendo aqui 2006 a 2016 Nós estamos no, no 14, 13, ainda nós temos 14, 15, 16, né? Nós temos três anos ainda para completar a comemoração da Década das Américas pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência Certo? Muito bom Então, agora, em seguida, daqui a um pouco mais de um mês exatamente no dia 13 de dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência que a cada ano o mundo inteiro comemora, cada ano tem, há um tema específico para aquele ano todo, por exemplo, esse ano 2013, o tema coincide muito com o tema aqui do evento, né? Ampliando espaços de inclusão. E é o tema do, do dia 3 de dezembro que o mundo inteiro vai comemorar, portanto, no próximo dia 3 de dezembro. Além disso, aconteceu a vigésima a 22ª conferência de cúpula ibero-americana de Cádiz de chefes de estado e de governo eu estou mostrando uma foto da, de uma das sessões dessa grande conferência de cúpula que aconteceu na Espanha é, que, e foi nessa conferência que aconteceu no mês de novembro de 2012 é, proclamando esse ano todinho, 2013, como o Ano Ibero-Americano para a Inclusão Laboral, né? inclusão no de trabalho das pessoas com deficiência. Não é por mera coincidência, né? Está todo mundo aí discutindo esse assunto. Uh, esse comitê, quando instituiu o Ano Ibero-Americano, escreveu o seguinte, o Ano Ibero-Americano para a Inclusão Laboral das Pessoas com Deficiência... Constitui uma oportunidade para orientar as políticas públicas Políticas públicas E a ação da sociedade civil Com vistas à incorporação das pessoas com deficiência ao mundo do trabalho Então nós já estamos em outubro, né? quase terminando no meio de outubro o, As América, os países ibero-americanos é, fizeram várias coisas durante este ano Eu mesmo, todas as palestras que eu fiz esse ano Desde janeiro Eu dediquei a minha palestra à comemoração Desse ano ibero-americano Aí ah, diz mais ainda O ano ibero-americano para a inclusão laboral das pessoas com deficiência constitui então uma oportunidade para orientar as políticas públicas Como eu já mostrei para vocês Eu estou agora mostrando de novo para grifar políticas públicas E a ação da sociedade civil na incorporação das pessoas com deficiência ao mundo do trabalho, ok? Uh, então vamos lá. Então o título do, da palestra Inclusão no mercado é de trabalho, na é inclusão laboral, é preciso esclarecer então o que é isso. É processo, inclusão é um processo através do qual o setor produtivo, tanto público como privado é tornado adequado então é um processo de tornar adequado é um processo ativo, dinâmico não é estático não, não é uma coisa pronta, parada não, é um processo em andamento né, para tornar adequado o setor, o setor produtivo para quê? para receber trabalhadores com ou sem deficiência para receber Porque, o que a gente tem feito até hoje antes da inclusão? Nós vivemos, aqui no Brasil no mundo inteiro, mais de 50 anos de integração O que era integração? Era tentar encaixar algumas pessoas com deficiência, algumas Não a maioria, uma minoria, encaixar no setor produtivo cheio de barreiras Cheio de preconceitos, discriminações, problemas, rejeição né? E nós estamos é, preparando as pessoas com deficiência através de nossas escolas Escolas especiais, escolas comuns, escolas profissionalizantes Centros de Reabilitação Física, Centro de Reabilitação Profissional Enfim, todas as eh, entidades Nós estávamos tentando melhorar cada pessoa que atendíamos Para algumas delas serem capazes de conviver com as barreiras eh, existentes no setor produtivo Então eu mesmo fazia isso, comecei a minha carreira 53 anos atrás como colocador de pessoa com deficiência no mercado de trabalho então essa era a mentalidade da época não era só minha, era o mundo inteiro fazendo desse jeito A gente, todo o nosso trabalho era para tornar o nosso cliente, aluno, filho melhor aceitável, né? melhor pronto para se encaixar no meio das barreiras porque a nossa preocupação não era quebrar a barreira das empresas era preparar a pessoa para enfrentar as barreiras né? a gente não mexia na sociedade esse foi o nosso grande erro, a gente praticou mais de 50 anos no mundo inteiro. E ainda, para quê? Na inclusão, nós estamos sempre falando em com pessoas com ou sem deficiência. É para todos. Então, a inclusão não é um paradigma que se refere exclusivamente a pessoas com deficiência. E sim para a sociedade inteira. E ao mesmo tempo que o setor produtivo é tornado adequado... Esses trabalhadores também são qualificados para desempenhar funções nos locais de trabalho acessíveis. Ou seja, na medida em que o setor produtivo foi tornado adequado, ele se tornou um local acessível. Ou seja, o que é acessível? Onde não há barreiras não é? de nenhum tipo. E as pessoas podem trabalhar sem ter de enfrentar barreiras. Ele pode colocar todo o seu potencial, toda a sua energia, toda a sua habilidade para produzir e não para tentar é, é, vencer barreiras é, e, é, e deixar de produzir bem Porque está mais preocupado em, em enfrentar as barreiras Lá dentro das empresas Então quais são os fundamentos da inclusão laboral? Eu achei interessante colocar esse assunto nessa palestra Pelo é seguinte, né? o que eu tenho ouvido em conversas, em eventos como esse, na parte das perguntas Quando a gente conversa com os colegas que vão também fazer palestras é, Quando a gente lê livros, revistas, matérias Todo mundo preocupado né, com essa falta de emprego para pessoas com deficiência Com esse grande número de pessoas com deficiência desempregadas, desocupadas, encostadas, aposentadas sem nenhuma possibilidade de retornar ao trabalho e tudo mais. E todo mundo preocupado, só que todo mundo acha ou espera uma espécie de um milagre possa acontecer para que mais pessoas possam é, entrar no mercado de trabalho. Então começa a surgir ideias como como já surgiu, né? É, forçar, vamos forçar por lei as empresas a contratar, vamos obrigar as empresas a contratar pessoa com deficiência uhum. essas ideias são ideias do tempo da integração né? as primeiras leis no mundo que fizeram essa espécie de lei de cotas é, foi na década de 40, logo após a, o final da segunda guerra mundial em 45 né? então naquela época com a cabeça que o mundo tinha, mesmo de pessoas como como nós né que somos diretamente é, relacionados com pessoas com deficiência é, é, era a ideia assim, o negócio é reforçar, né é, se a gente não existisse a lei de cotas até hoje hoje nós não teríamos necessidade de criar uma lei de cotas hoje a partir de hoje não teríamos porque a nossa cabeça é outra a nossa cabeça não é de que a solução para haver mais emprego para pessoas com deficiência é forçar as empresas a contratar. E você sabe o que acontece, né? o que já aconteceu. Quando as empresas são só obrigadas a cumprir a lei de cotas, vocês já viram os resultados desastrosos dessa forma de conseguir emprego para pessoas com deficiência. Então, a minha orientação, né, a consultoria que eu dou, é a seguinte. Nós somos muito mais... É, nos, é, nós precisamos muito mais é, nos preocupar com os fundamentos, entender bem esses fundamentos, para encontrar as soluções. Né? E uma das soluções não é a lei de cotas. Né? É, depois eu vou falar um pouco mais sobre a lei de cotas. Primeiro, valorização da diversidade humana. O nosso movimento, que antes era exclusivamente movimento de pessoas com deficiência E seus familiares E seus aliados profissionais Em volta só das pessoas com deficiência Essa era a bandeira antiga né? Que ainda existe por aí O nosso movimento Só é, se tornou visível Só se tornou Valorizado E só se tornou eficiente Quando nós nos juntamos Dentro da diversidade humana Quando nós saímos do nosso do nosso casulo, né? olhando para o nosso próprio umbigo falando, falando e discutindo só entre nós Quando nós saímos e nos expomos A sociedade inteira Acolhendo e, e, e aderindo Aos momentos sociais que já existiam em, em outros segmentos É que o nosso movimento então Tomou esse, essa grande força Essa energia toda De realmente de, Nós estamos conseguindo Implantar políticas públicas Leis mais adequadas graças a isso é, outra coisa é a consideração das diferenças individuais No tempo da integração A gente tinha uma visão por atacado né? Nós ensinamos sem querer Nós não tínhamos nenhuma intenção Mas acho que era porque a gente acreditava tanto nisso Que a gente acabou passando isso mesmo sem querer Nós tínhamos uma visão de ver as pessoas com por atacado então, assim, pessoas com deficiência visual. Então, pega aquele grupo, né? Das pessoas com deficiência visual, incluindo aí as pessoas cegas, as pessoas com baixa visão, por exemplo, né? Então, a gente já tem aquela visão, assim, de ensinar para a sociedade, até para a própria família, né? E, e até para as próprias pessoas com deficiência, que eles fazem parte de um grupo homogêneo chamado deficiência visual. E assim com a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual e por aí vai. Né? É, nós é que acabamos ensinando ao mundo De um modo geral Que todas as pessoas, por exemplo Todas as pessoas cegas são iguais entre elas Todas as pessoas com baixa visão são iguais entre elas Todas as pessoas com deficiência física Nas suas mais variadas formas ou tipos São iguais Então essa visão é erradíssima Porque por causa dessa visão Nós criamos leis para atender esses segmento, essas categorias Dentro do grande segmento Categorias de deficiência Sem levar em consideração O valor individual Sem levar em consideração Aquilo que eu vou falar daqui a pouco Que é sobre a singularidade De cada pessoa É muito importante a gente Resgatar o valor Único De cada pessoa Nenhum cego é igual a outro cego e assim por diante então é, nós precisamos é, enxergar no nosso aluno e agora eu vou falar de aluno da, de cursos de formação profissional qualificação profissional tal, né? é, aluno de, de universidade é, com esse novo olhar né? não enxergar o aluno como um grande grupo homogêneo onde todos são iguais e onde os únicos diferentes são os, os alunos com deficiência no meio ou perto Daquela grande maioria de alunos sem deficiência Considerados como um grupo um Grande grupo homogêneo né? Onde eles são todos iguais E são Diferentes apenas aquelas pessoas Com deficiência Outra coisa que está Influindo muito É a questão de, de acolher O inteiro de cada trabalhador O inteiro de cada trabalhador Nós somos, cada um de nós Somos um, um inteiro Nós somos pessoas por inteiro O que, que eu quero dizer com isso? Que nós erramos também tá no passado Como educadores De chegar o no nosso aluno Em uma parte que interessava Ao processo educativo Né? A inteligência verbal-linguística A inteligência, verbal inteligência lógico-matemática, por exemplo Isso era importante O resto dessa, de, de cada aluno Não era tão importante Né? Hoje não, hoje nós já estamos vendo cada vez mais os currículos A formação do professor que vai dar aula para esses alunos Nós já estamos vendo essa tendência de chegar o aluno por inteiro Tanto é que vocês podem ver hoje Os currículos são mais enriquecidos é, Contemplam as outras áreas do cérebro E não apenas aquelas duas que eu citei para vocês Então é muito importante nós levarmos em consideração O inteiro de cada pessoa E quando nós mobilizamos o inteiro de cada pessoa O inteiro daquela pessoa Se dedica ao atingimento de uma meta Por exemplo, aprender alguma coisa Aprender uma matéria Uma disciplina Aprender uma profissão não é? Resolver um problema na vida Com o inteiro E não apenas com aquela parte Que para certas pessoas Até aquela parte pequena Está faltando um pouco é? Então imagine essas pessoas Que até naquela que na parte que a escola valoriza Ela está um pouco comprometida E ela não utiliza as outras Porque a escola não, não puxa, não, não, não estimula Não, não cria é, condições para que as outras partes da pessoa Possam ser mobilizadas para atingir o objetivo é, Outra coisa importante é a exclusão zero Nós partimos do princípio de que Todas as pessoas são, é, são parte da sociedade Todas as pessoas, por exemplo, no mundo do trabalho Todas as pessoas são empregáveis Todas as pessoas são capazes de executar um trabalho, uma profissão, uma função, um cargo Nós partimos desse princípio De que todos, sem exceção, poderão trabalhar Conseguirão trabalhar em alguma coisa e com essa visão, né, uma visão, portanto, está lá no futuro, enxergando que todo mundo, por, por mais comprometidas que sejam as implicações, por exemplo, de uma deficiência, né, por mais graves ou severas que sejam essas, essas implicações, elas também têm alguma coisa, elas poderão executar, aprender e executar como forma de trabalho, eu vou dar daqui a pouco um exemplo real, né, para não ficar só aqui falando da boca para fora é, exclusão zero é esse nome né, onde já dia parte do princípio que não haverá exclusão de ninguém nem uma pessoa sequer ok? zerinho o modelo social da deficiência é quando nós acreditamos, é uma crença que nós temos, é uma certeza que nós temos, de que o que impede, o que dificulta a participação plena das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, por exemplo, não é a deficiência dessa pessoa, e sim as barreiras que estão no mundo do trabalho, nas empresas públicas ou privadas. Então, o modelo social... Acredita nisso e portanto Se o que impede Uma pessoa com deficiência De entrar no mundo do trabalho Estar no próprio mundo do trabalho O nosso trabalho é Eliminar essas barreiras Esses fatores negativos Esses fatores excludentes E não ficar apenas Achando que temos que Preparar o nosso aluno O nosso filho, o nosso paciente Para essa pessoa poder enfrentar o mundo do trabalho. Isso é, é uma época que já passou, acabou, né? Nós estamos no, na época da inclusão e finalmente a implantação da equiparação de oportunidades que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Vocês viram ou já viram, leram, ouviram também. É, muitas vezes a palavra, ou, aliás o termo, em igualdade de oportunidades, em outro momento em igualdade de condições. A própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência O texto inteiro, nos 50 artigos, aparece várias vezes As duas, é, as duas terminologias Mas cada uma aparece no momento certo Não de qualquer jeito E, e é, é, essas duas expressões não aparecem como sinônimas ok? Então vamos explicar a diferença que existe Igualdade de oportunidade significa os mesmos espaços Igual, mesmos Oportunidade, espaços O que é igualdade de oportunidade? Nos mesmos espaços em que pessoas sem deficiência Exercem os direitos humanos básicos Tais como educação, trabalho e lazer Então nós estamos brigando por um mundo Onde pessoas com deficiência e sem deficiência possa estar nos mesmos espaços trabalhando, e não como antes da inclusão, em que quem não tinha capacidade, aliás, nós tínhamos um problema sério, né? nós tínhamos um sistema, um mecanismo, que designava, determinava o seguinte, depois de um certo processo, a gente diz assim, essas pessoas não são capazes, não são empregáveis, elas são incapazes de entrar no mercado de trabalho, elas nunca vão conseguir Executar um trabalho no mercado de trabalho Então nós tínhamos essa Essa, essa prerrogativa né, De determinar o, o destino de uma pessoa Com base nesse mecanismo Muito questionável né? e, e, a, e E agora não né? Agora nós estamos dizer, E nessa época que a gente separava então Quem não tinha condições de entrar no mercado de trabalho E o mercado de trabalho realmente Recusava nós criamos no mundo inteiro as tais oficinas protegidas de trabalho, que eram entidades, ainda assim que algumas é no mundo, é, eram entidades em que era como se fosse um, esse salão aqui cheio de bancadas longas, né, com ban, ban, bancos longos de, de madeira, onde as pessoas que não conseguiam emprego ou que já foram previamente é, é, é, pronunciadas como in, in, não empregáveis, ficavam ali. Ficava o dia inteiro, às vezes, fazendo simples é, é, montagem de peças pequenas, rotina Uma coisa assim bem, bem aborrecida de fazer, mas era a única coisa que podia fazer Só que não era é, com carteira assinada, não era salário, não, não era nada disso Era apenas uma ocupação é, numa, num ambiente que simulava uma indústria, por exemplo né? E nós agora estamos defendendo, não Que mesmo essas pessoas hoje têm o direito De trabalhar no mercado de trabalho comum Agora o que quer dizer Igualdade de condições? Significa requisito, condições e requisitos Igualdade é os mesmos Os mesmos requisitos Exemplo de requisitos Prazos, benefícios Licenças, prêmios Recursos, férias Etc, etc Então se num, numa empresa um dos, um dos requisitos que os trabalhadores sem deficiência recebem é prazo para pra certas coisas então o trabalhador com deficiência também tem direito a prazo, tem direito a benefício direito. o que houver para os que não tem deficiência deverá haver para quem tem deficiência agora é claro que cada uma, dessas, cada uma dessas condições ou requisitos no caso de pessoa com deficiência porque nós seguimos também essa questão da singularidade do, do, do trabalhador existem particularidades que decorrem é, do tipo de deficiência do tipo de é, sequelas que ficou é, numa pessoa com deficiência, por exemplo então a, a, as condições devem existir, se existe prazo, deve, deve existir prazo mas devemos levar em consideração as necessidades de cada trabalhador então, igual a condições, com requisitos que são concedidos às pessoas sem deficiência para exercer seus direitos humanos básicos, como por exemplo o portamento. Agora, então, eu gostaria de apresentar para vocês um caso que eu chamo de quase improvável, né? quase não ia acontecer, né? mas aconteceu. Então, é quase improvável em uma empresa pública do estado de São Paulo, onde eu moro. Embora eu não tenha nascido lá, mas eu moro lá muitos anos, né? Eu apresento para vocês o Antônio, Marco Antônio Pellegrini Que algumas pessoas já devem conhecer, já devem ter ouvido falar né? Deixa eu contar para vocês o seguinte Eu também não conhecia esse Marco Antônio E um psicólogo, era presidente da, de uma, da associação de uma empresa pública lá no estado de São Paulo Me telefonou e falou assim Romeu, eu assisti uma palestra sua em que você falou que todos podem trabalhar não importa o tipo de deficiência não importa a gravidade, as implicações qualquer pessoa consegue trabalhar e você explicou como que é eu estou aqui te ligando porque um ex-funcionário nosso é, aconteceu o seguinte ele trabalhou um ano nessa empresa pública e tirou férias e para comemorar eles, é, ele estava casado tinha já dois filhos na época com dois e quatro anos de idade, dois meninos E deixaram os meninos com a mãe do rapaz, do funcionário E os dois, o casal foi, já estava tal E na volta, quando eles iam entrar na casa dele Apareceram os assaltantes e mandou entregar tudo Aquela história que hoje todo mundo conhece, né? Entrega, entrega tudo, papai Eles entregaram não tinha mais nada para entregar O Mauro Batalha deu as costas para entrar, a esposa também deu as costas para entrar e os bandidos, bandidos é, e assim, impiedosamente gratuitamente, deram vários tiros no pescoço do Marco Antônio né? na hora ele caiu e aquela correria, tá? para resumir ele ficou com tetraplegia total então o que é tetraplegia total? tetraplegia é quando é, acomete é, os quatro membros por isso é tetra, né? E há uma paralisia nos quatro membros. Só que há graus, né, onde essa paralisia pode ser parcial ou total. E no caso dele foi total. Ou seja, ele não mexia absolutamente nada do queixo para baixo. Nada. Você tinha que pegar a mão dele, colocar no lugar, ele não, não saía essa, o braço ficava onde você deixava, né? E ele não mexia um dedinho sequer. E ele, é, é, o que que aconteceu? Depois da, do susto, né, lá na reabilitação profissional, o INSS, isso aconteceu em, em, em 1994, o laudo do INSS deu o seguinte, aposentado, aposentadoria por invalidez permanente. E o Marco foi parar na aposentadoria. Mas não passou nem um ou dois meses, ele voltou para a empresa, é, pedindo para ser readmitido e ele ficou em cadeira de rodas né? não precisa nem falar isso é, só que a empresa disse que não não havia mais o que fazer além de tudo o INSS já tinha dado a aposentadoria né? e ele já tinha sido demitido por causa disso né? e a empresa não quis então ele se lembrou que essa empresa tinha uma associação de funcionários então foi lá procurar esse psicólogo que me telefonou, que contou tudo isso para mim no telefone, né? O meu, eu tô com ele, esse rapaz chegou aqui na nossa associação. E eu expliquei para ele, olha, o Marco Antônio, essa a nossa associação é uma associação de funcionários que tenham filhos com deficiência, mas não o próprio funcionário ter deficiência, que seria o caso dele e que nem é mais o caso dele porque ele nem funcionário era mais, né? Então a associação realmente não podia fazer nada. Mas o, esse psicólogo é, Falou para o Marco Antônio Olha, eu uma vez assisti uma palestra De uma pessoa aí, tal, tal, tal Se você concordar, eu vou Falar com essa pessoa, e o Marco Antônio concordou E por isso o psicólogo ligou para mim Ele falou assim, Romeu Você acha que essa pessoa pode voltar a trabalhar? E eu na hora falei Claro que ele pode voltar a trabalhar E ele Mas é verdade, no é, é, Tem certeza? Eu falei, é, tem certeza E e isso disse sem, sem ter visto, nunca tinha ouvido falar no Marco Antônio, né? Porque eu não preciso ver a pessoa. Eu parto desse princípio, dessa crença, de que todos podem trabalhar, desde que algumas coisas sejam feitas, né? Então, ele falou assim: então, vamos, vem aqui na, na, na empresa, que eu vou convocar a reunião da diretoria para você explicar para eles. E, então, estava tá para marcar. Então, eu fui lá. Aí, quando chegou lá na sala de diretoria, que é uma mesa comprida, mais ou menos três mesas, uma, duas, mais uma mesa que é uma mesa comprida, cheia de gente no meio que era o, o ex-chefe ex dele, uh, o médico do trabalho, o assento social do INSS foi exato, foi para lá especialmente para reunião, o uh, superintendente de Recursos Humanos e assim dez pessoas ali. Eu, eu expliquei tudo como é que uma conta poderia voltar a trabalhar. Quando terminei, falei só uma hora, né? o médico do trabalho, é, falou assim, ah, senhor Romeu, é, com todo o respeito a sua palestra, respeito ao senhor, eu sou médico do trabalho aqui, todo mundo que trabalha aqui passou por mim, e eu conheço cada função que existe dentro da nossa empresa, e conhecendo o Marco Antônio como ele ficou, e como ele era, eu garanto para o senhor, não há nada que ele possa fazer na nossa empresa, por isso, porque eles, a reunião foi convocada porque eu ia tentar convencer a diretoria a readmitir, recontratar o Marco Antônio aí o médico falou, olha, o meu voto é não né? eu não vou contratar uma pessoa já sabendo que não há o que ele faz, o que ele possa fazer aqui no nosso centro. e eu quero então ouvir a opinião dos colegas aí todo mundo falou não, também até que eu estava assim, falando exatamente nessa posição com e a última pessoa que estava à minha esquerda Era uma moça Até me lembro dela, né? Cabelos loiros tal Uns 25 anos Ela era superintendente de RH Ela foi a única que Não olhou para mim Todo mundo falou para mim falou, Olhou para mim e disse não Ela não Olhou para os colegas e falou assim Olha pessoal Nós já estamos falando não Para uma proposta Uma ideia que o senhor Romeu está trazendo Que nós nem conhecemos assim na prática e nós já estamos dizendo não então o meu voto não é nem sim nem não agora o meu voto é para que ele retorne aqui com uma proposta concreta uma concre... uma proposta prática né baseada na realidade da nossa empresa porque o senhor meu trouxe uma visão teórica né então meu voto é que ele vote aqui com essa proposta concreta aí o médico olhou para mim o senhor, o senhor aceita? eu não demorei nem um segundo para dizer sim, aceita vocês acham que naquela era o momento para eu dizer não? de jeito nenhum, eu fui lá convicto de que é sim, porque que né vou dizer que não, eu não vou aceitar essa proposta, claro, eu aceitei na hora aí o médico falou assim, quanto tempo o senhor precisa? bom, eu fui lá sem assim, estar tá preparado para responder essa pergunta, eu nunca imaginei que essa pergunta ia ser feita né mas, como ele falou quanto tempo eu senhor precisa, eu tive que raciocinar rapidinho. Eu falei quatro meses. E nesses quatro meses eu quero carta branca para voltar à empresa quantas vezes eu precisar. Eu preciso fazer um estudo profissiográfico Eu quero conhecer os psicólogos da empresa. Eu quero conhecer o Marco Antônio agora, pessoalmente, os filhos. A esposa, não, porque a esposa separou-se dele durante o processo de habitação física do INSS. E o juiz deu a guarda dos filhos para o Marco Antônio E eu quero conhecer a mãe do Marco Antônio Que a família, no caso a mãe e os irmãos do Marco Antônio Foram importantes para a atitude que o Marco Antônio tomou De querer voltar a trabalhar né? Abrindo mão da aposentadoria Dito e feito, nesses quatro meses trabalhei com todo esse pessoal que eu me citei, fui à empresa várias vezes, algumas vezes fui com o próprio Marco Antônio e descobrimos então a função que ele poderia fazer. Né? Aí eu fui lá, quatro meses depois, apresentei concretamente, olha, ele vai poder fazer trabalhar em tal departamento, fazendo tal função e precisa de tais tecnologias e adaptações no local de trabalho. Aí ele vai poder executar perfeitamente, 100%, de funcionalidade profissional então uh, o médico falou assim senhor meu, eu vou dar a minha mão a palmatória eu quero o Marco Antônio já, eu vou recontratar o Marco Antônio já nessa função que o senhor mostrou aí quando é que o pode eh, quando é que eu posso convocar o Marco Antônio para recontratar Aí tinha que fazer um novo cálculo, né? Porque eu teria que fazer todas aquelas adaptações, tecnologias, tá? Aí eu falei, um mês. Aí, então, um mês. Aí, o médico falou para todo mundo dar o, o voto. Aí, todo mundo falou sim, sim, sim. Todo mundo, a superintendente falou sim. E o assistente social do INSS foi o único que falou assim, olha, pessoalmente eu sou a favor do retorno do margatório, mas eu não posso falar pelo INSS. Então eu vou levar essa decisão para o INSS e daqui a alguns dias o INSS vai mandar para vocês o que o INSS resolver. Então o que, que o INSS resolveu? Um novo laudo do INSS em julho de 94, quatro meses depois daquele primeiro. Então esse novo laudo revogou o laudo de aposentadoria e botou um carimbo escrito assim, apto para retorno ao trabalho. Bom, daí aqui eu estou mostrando o recorte de, de algumas reportagens que saíram na época Aqui no caso é da Folha de São Paulo do dia 24 de julho de 94 no, no auto, A fotografia do local de trabalho nessa empresa pública Que é a Companhia do Metrô de São Paulo né? A Companhia do metrô, do metrô de São Paulo, que é o metrô É da vendo do Marco, olhando para o fotógrafo E aqui eu vou explicar algumas coisas Uh, o monitor do computador na altura dos olhos dele. A mesa com os pés mais altos, porque o Marco Antônio tem 1,80m, então ele sentado na cadeira de roda, o joelho bate na mesa do computador, ele fica muito longe para ele digitar. Né? Então a mesa foi levantada. Uh, o teclado ficou no ângulo reto em relação à haste, que ele é a bocanha, que a haste fica num colo, assim, a bocanha. Aqui morde com os dentes e na ponta tem uma borracha, né? O silicone. Então ele digita aqui o teclado comum, né? A única coisa que nós fizemos é que naqueles comandos que precisaria apertar duas ou três teclas ao mesmo tempo, ele não poderia fazer com uma só. Então nós instalamos um software né, com comando de voz com a voz dele. Ele que comanda esses, essas, esses movimentos. E também aqui o um suporte... Para colocar o telefone que fica na altura da, da orelha e da boca, né? E, perfeito, né? Ele deu tanto certo que ele foi promovido várias vezes ali ao longo dos anos. E uh, ele abriu as portas da empresa, porque se o Metrô foi capaz de contratar uma, uma pessoa como Marco Antônio, que não mexia nenhuma parte do corpo, do pescoço para baixo se uma pessoa nessas condições consegue trabalhar os outros que têm menos é, é, implicação é, em decorrência da deficiência poderiam mais facilmente então aqui sai tá, um pedaço aqui do, da reportagem tal, né? e o Marco Antônio começou então a fazer palestras, né? muito solicitado né? e hoje aqui eu estou mostrando quatro fotografias dele Hoje ele é, é secretário adjunto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo É o número 2, né? a, a, a titular é a doutora Alina Mara Batista. Então aqui é uma foto aqui da esquerda no alto Ele está fazendo uma demonstração como usar o computador que É igual o que ele usou em 94 lá no metrô Aqui do lado direito no alto é uma foto que foi tirada lá no metrô mesmo Depois que ele foi recontratado aqui embaixo à esquerda o, o carro dele né? um, uma van é, alta, né? porque ele é realmente é grande, ainda mais sentado na cadeira de roda motorizada, ele mesmo aqui está acionando com o queixo né? um joystick no queixo ele que aciona a toda a movimentação da cadeira ele entra sozinho aqui na van e aqui tá, é uma demonstração de como ele assina alguém segura o documento é, Apoiado numa prancheta, por exemplo E alguém coloca a caneta na boca dele E ele então assina né? a, a convenção sobre o direito das pessoas com deficiência No artigo 27 é, Trata do trabalho e emprego Então eu vou passar rapidamente Sem muita explicação Porque o tempo não vai dar A convenção é um documento que o Brasil se obrigou a cumprir Que eu vou mostrar daqui a pouco então, há várias coisas interessantes, como, por exemplo, proibindo proibido a discriminação baseada na deficiência. O que é isso? Agora, é, é, é, não se aceita que alguém, uma empresa, ou então no caso da educação, uma escola, alegue a deficiência como motivo para não ser matriculado ou contratado. Matriculado na escola ou contratado na empresa. Então, não se pode mais dizer, olha, nós não contratamos... É, pessoas em cadeia e roda, porque a nossa empresa é muito pequena, é, não tem muito espaço para pessoa com deficiência andar e só tem escadarias, não tem, o banheiro é, é, é muito pequeno, então nós não vamos contratar pessoa com deficiência por culpa dele mesmo, por culpa, por culpa da deficiência que ele tem. Então nós não vamos contratar. Isso não é mais aceito. Assim nós não vamos contratar surdo aqui porque aqui ninguém entende surdo e aqui ninguém sabe a língua de sinais então nós não vamos contratar surdo aqui e assim com a deficiência visual, não, não se pode mais alegar e culpa, culpa a pessoa com deficiência para não contratar essa pessoa Proporcionando ambiente que seja aberto e inclusive acessível muito fácil de entender assegurando condições seguras e salubres de trabalho porque é, quando as empresas são forçadas a, a, a contratar mesmo sem entender o verdadeiro motivo de uma pessoa com de deficiência precisar trabalhar o que acontece é que eles são colocados em lugares é, inseguros e em lugares insalubres né? porque para a empresa vamos colocar nesse lugar que ninguém quer trabalhar nesse lugar Uh, reparando em injustiça e protegendo contra o assédio no trabalho Pessoas com deficiência são uh, alvo muito de assédio E também uh, assédio de todos os tipos né? Sexual, moral, físico, etc Vamos para... Empregando pessoas do setor público Aqui falei em iguais oportunidades Como eu falei para vocês naquela pouco Igualdade de condições Uh, Promovendo o de ascensão profissional Como aconteceu com o Marco Antônio né? Ele sempre foi promovido uh, na empresa uh, uh, assegurando adapta adaptações razoáveis Sejam feitas para a pessoa que deixou no local de trabalho Essas adaptações razoáveis Significa que são adaptações que não onerem Não onerem a empresa A empresa é obrigada a instalar Está explicado uma visão da legislação federal sobre inclusão laboral, a nossa legislação é muito rica, né? Eu comecei aqui com 1965, aí vai descendo, né? Muitas leis nossas, até chegar aqui embaixo, as mais recentes aqui de 2012. A lei de cotas. Todo mundo conhece a legislação, que é essa Lei 8.213, de 91. Mas a primeira lei federal de, de cota no Brasil é do 26 de agosto de 1960, que é uma lei federal 3.807. Né? Ah, o censo do de IBGE, deixa eu mostrar alguma coisa aqui rapidamente sobre o Rio Grande do Sul. Em 2009, o IBGE detectou ah, em empregos públicos e privados juntos, trabalhadores com deficiência 20 mil. É, 290 só Naquele ano Com deficiência Agora ao mesmo tempo naquele ano Trabalhadores sem deficiência 2.582.030 Pessoas sem deficiência A relação é de Um, uma, um trabalhador com deficiência Para cada 128 Sem deficiência Só que a gente já está vendo Uma desigualdade social né? Ok uh... Outra coisa, registro de cumprimento da Lei de Cotas. Outra coisa que o Ministério do Trabalho faz é cada estado do Brasil, em quanto por cento cada estado está cumprindo a Lei de Cotas. Então, o Rio Grande do Sul está tá cumprindo, já cumpriu naquele ano de 2000, agora é 2010 45, quase 46%. Parabéns, hein? 46% de cumprimento de, de cotas. A média nacional é 25,2% A média nacional né? Portanto, você soma todos os estados divididos pelo número de estados vai dar 25,2% A variação entre o estado que menos cumpriu E o que mais cumpriu é 4,4% Que é Roraima E 46,5% que é o estado de São Paulo Então o estado de São Paulo é em primeiro lugar Em quantidade, né, em percentual de cumprimento de cotas Em segundo lugar é o estado do Rio Grande do Sul então, 46,5%, em seguida 45,7. São números muito bons, né? Parabéns para Rio Grande do e parabéns para, ver, para, para, para ver São Paulo também. Né? Só que nós estamos ainda abaixo de 50. Né? Nós, nós vamos colocar, cumprir mais de 50% ainda. Limitações da lei de cotas que eu vou passar, né? porque eu não tenho muito tempo agora. Deixa eu ver aqui, o que, que eu poderia fazer aqui. Aqui, essa última aqui, ó. Se a lei de cotas aqui no estado do Rio Grande do Sul fosse cumprida rigorosamente pelas empresas, por exemplo, a empresa que tinha que cumprir 2%, cumprir 2%, de 3%, cumprir 3%, é assim por diante, né, 4%, 5%, se todo mundo aqui no estado de São Paulo, as empresas com 100% mais empregados cumprissem no Rio Grande do Sul, garantiria apenas 19 mil, vai, vamos arredondar para 20 mil empregos, ou seja, 4% da demanda de pessoas. A demanda é muito grande, a demanda é 80%, 510 mil pessoas esperam, aqui no Rio Grande do Sul, esperam você entrar no mercado de trabalho e só vai a lei, se cumprida rigorosamente, vai garantir 20 mil. Então, eu não sou contra a lei de cotas, mas eu sou. É, é, a favor de que haja um outro mecanismo porque a lei de cotas eu ajudo a, as empresas a se esclarecerem eu tenho feito palestras em empresas para as empresas é, cumprirem conscientemente, não para cumprir a lei de cotas, mas que contrate pessoas com eficiência com qualidade, né? Então eu faço isso mas ao mesmo tempo eu sou a favor de que exista um outro mecanismo para ajudar a lei de cotas se a lei de cotas só é a lei de 4%, 4% vamos criar um mecanismo para garantir os outros 96% é, outra coisa importante que na opção eu, eu reforço aqui uma coisa que eu já estava falando no começo a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras, onde? Devidas ao quê? As atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade. Então, são as barreiras que existem nas atitudes e no ambiente físico da sociedade, portanto, no caso, das empresas em igualdade e oportunidades nos mesmos espaços com as demais pessoas para finalizar. já acabou o tempo, né? para finalizar <risos> para finalizar, meu Deus do céu então, deixa eu fazer uma coisa aqui vou fazer um negócio meio rápido eu criei aqui um, uma imagem com três círculos onde no círculo de cima nós temos pessoas com deficiência, né, trabalhadores com deficiência no círculo de base da esquerda, o modelo médico O modelo médico é quando a gente acha que As únicas barreiras que impedem a participação de uma pessoa com deficiência Estão na própria pessoa com deficiência através da sua deficiência E as barreiras que existem na empresa né? Então, eu, eu, existem em áreas de interação Pessoa com deficiência com barreira é o número um Onde as barreiras ressaltam a incapacidade da pessoa é, Quando o modelo médico... É, interage com as barreiras, é o 3, a pessoa com deficiência precisa ser adaptada às barreiras do local de trabalho. E quando a pessoa com deficiência interage com o modelo médico, é o 2, a deficiência precisa ser minimizada. E aí, um outro modelo, que é o inclusivo, né, que eu gostei de mostrar para vocês, que lá em cima o círculo é pessoa com deficiência mais pessoa sem deficiência, ou seja, todo mundo. Né? Trabalhadores com e trabalhadores sem. Onde era o modelo médico, agora é o modelo social. E onde era a barreira, agora é a acessibilidade. Então esses três círculos também interagem. Quando os trabalhadores interagem com a acessibilidade da empresa, valoriza-se a capacidade de cada trabalhador. Quando a pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, trabalhadores, interagem com o modelo social, é o dois, as barreiras do local de trabalho devem ser eliminadas. E quando o modelo social interage com a acessibilidade da empresa, é o três, é o local de trabalho é tornado acessível. E há um espaço entre os três círculos que interagem que é o quadro, que é o trabalho, o local de trabalho que inclui, né? É o a gente chama de empresa inclusiva. O decreto de 6949 determina que a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e o protocolo facultativo, pensos por cópia ao presente decreto, é, serão executados e cumpridos tão inteiramente como nele se contém. Nós precisamos executar e cumprir inteiramente a convenção. Portanto, cumprir a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência é inadiável. Muito obrigado pela atenção. Meu e-mail é romeukf.com.br Obrigado pela atenção.